Olá, bem-vindo a mais um vídeo, e desta vez trago um vídeo rápido sobre uma notícia que vai revolucionar o WhatsApp e o mundo dos pagamentos. A Rede Global Visa fez uma parceria com o Facebook para o lançamento do WhatsApp Payments no Brasil. Ou seja, a grande notícia é que no WhatsApp vai ser possível fazer pagamentos em tempo real entre os utilizadores. Vais poder transferir dinheiro para os teus familiares e amigos e até fazer compras diretamente na aplicação do ZapZap. Zap. Serão usados dois novos recursos, o Visa Direct, para pagamentos instantâneos e o um novo recurso de segurança Visa Cloud Token, que ajudarão os consumidores a comprar e a pagar digitalmente, além de oferecer aos comerciantes mais uma opção de pagamento o nosso MBWay que se cuide! Os vigaristas burlões já devem estar a esfregar as mãos de contentes, pois o que não falta por aí são roubos de contas do WhatsApp e todos os problemas associados com o acesso a dados confidenciais e o acesso direto aos nossos contactos, que como podem imaginar, poderá levantar muitos problemas, e não te vou ensinar quais! Daí que fica o aviso de protegerem o vosso telemóvel com todas as tecnologias, e códigos possíveis e imaginários, tais como manter o PIN do telemóvel ativo e usar palavras-chave, passwords, fortes e verificações em dois passos, chamadas 2FA Step Verification, e não te esqueças que estas verificações por SMS podem ser interpretadas pelos hackers, dando acesso às nossas contas e até a carteiras de criptomoedas. Bom, já estou a entrar no tema de segurança, por isso vamos voltar ao tema dos pagamentos por WhatsApp. O Brasil foi o país escolhido para este teste inicial do Facebook. O Brasil tem uma comunidade ENORME de utilizadores do WhatsApp, com poucos bancos nesta fase inicial. Espera-se que depois, de uma forma gradual, mais bancos e mais países irão poder usar este sistema de pagamento que com certeza irá revolucionar a forma como se fazem pagamentos e acelera a extensão do dinheiro físico. Será que isto algum dia será possível? Como sabem, o WhatsApp é do Facebook que também é dono do Instagram e outras tantas aplicações, que depois, mais tarde, elas também vão ter acesso a esta funcionalidade de pagamento. Então, para poder usar este meio de pagamento diretamente no WhatsApp e nas outras apps, será necessário fazer, com todos os cuidados, os passos do registro e criar uma conta Facebook Pay com todas as seguranças e confirmações necessárias para dar acesso à nossa conta bancária. Depois, no WhatsApp, vais vincular esta tua conta à conta do Facebook Pay. Esta fase inicial não terá qualquer taxa para o utilizador, como foi no MB e cá em Portugal, mas depois, mais tarde, logo se verá a mina de ouro destas comissões. Em termos de limites diários de movimentação do dinheiro, para já estão pensados: 1000 reais por transação e receber até 20 transações por dia, tendo como limite 5000 reais por mês. É claro que a qualquer altura, estes limites e condições poderão ser modificados. Para as empresas, existe ainda o WhatsApp Business, e estes valores não serão limitados, mas existirá uma comissão a priori de 3.99%. Cada transação terá de ser validada por PIN ou Biometria. Atenção ao PIN! Não o facultes a ninguém, como no caso das burlas MBWay. Bem, parece-me que o Brasil será um bom teste de fogo. Se passar lá passará em qualquer país. Resta saber agora, se as pessoas vão confiar o seu dinheiro e os seus dados ao Facebook para ver se isto vai para a frente. Acredito que sim, nem que seja um ponto de passagem temporário do dinheiro. Fica então esta informação valiosa, e se aderires a estas formas de pagamento, toma cuidado ao que eu disse acerca da segurança do teu dinheiro, e ao cuidado que deverás ter com o roubo dos teus dados. Como costumo dizer, desconfia de tudo e de todos. E não cliques em links, nem aceites pedidos de dinheiro, de eventuais amigos que poderão ser hackers. Oh diabo, já te estou a ensinar. Bem, não te esqueças do like, e se gostaste, não te esqueças de subscrever o canal, para não perderes os próximos vídeos. Peace and love, fui!